E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim o generoso convite de Jesus, destina-se a todos que estão cansados e oprimidos com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus... E torna-se seu servo e faz a sua vontade. Ele o alivia das suas insuportáveis aflições. Ele lhe dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos suportar as provações, as inquietações da vida com o auxílio e a graça de Deus. Somos convidados a vir a Jesus para três fins. Primeiro, para descansar, o que importa é em descanso da consciência, da culpa, do pecado, da mente, do receio, de castigo, e de descanso do coração, do amor de Cristo. Segundo, para tomar o seu jugo, isto é, subterrâneo, submeter-nos à obediência à sua disciplina. A liberdade temo somente na submissão. Submissão é uma questão de escolha, é obedecer ou não. Deus deixou o livre-arbítrio. Poder de escolha é poder de decisão. Terceiro, para aprender dele, o Senhor se propõe em santificar-nos, salvar. Nossa tríplice de aventurança está em achar descanso nele, prestar-lhe obediência e ser conforme a sua semelhança. Jesus falou, sede santo como eu sou santo. O grande convite do Evangelho é um tríplice apelo. Primeiro, Vinde a mim, disse Jesus, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Abrange toda a extensão da vida cristã. Primeiro, salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, Porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, serviço, Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Terceiro, santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um ato de santificar. Santificar é tornar sagrado, separado, consagrado, fazer santo. Jesus está preparando para si um povo zeloso, especial e de boas obras, no qual você está incluído. Gostou? Comente aí, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.